Rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Ih. Sete, Juqueira. É um sete agora, né? Sete é legal também. É cara, tá muito divertido já mas, não, mano. Tá muito divertido, chat. Você não tô entendendo, mano. Tipo, além do boneco tá fortinho e viável, a build dele... Faz com que ele seja muito divertido. Porque você faz quebra-passos. Quebra-passos. Te dá ataque speed. Move speed. Boa. Bombando de Nar, rapaziada. Porque eu vou cagar na cara de vocês. Quebra-passos da move speed e ataque speed, tá ligado? E um ativozinho que está slow e um dash. Além disso, a passiva mítica é que você ganha move speed por cada item. Então você faz quebra-passos. Faz a bota 2, Depois um defuntinho. Você ainda ganha 6% de move speed a mais por cada passiva mítica. E muito move speed no kit. E sendo o próprio Nar, tá ligado? Então, mano, tu fica muito rápido. Bastante tanque. Com dois dash e slow. Perma. É muito legal, mano. Dá pra caetar todo mundo. O que que eu vou nessa porra? Querem sete, né? Querem sete. Nossa, é o Warwick top! É o Warwick top, chat. Embaçada, hein? MR, Juqueira. É contra um Warwick, né? MR seria legal, velho. Ô, louco, o Warwick tá de Ignite, chat. Tá de Ignite. O que tem, Juqueira? O que tem que ser o Skarner, o Sam Pocantonio 8, der um gankzinho e tirar 200 de vida dele, o cara não joga mais o jogo. Porque provavelmente, provavelmente, a Wave vai estar tá boa pro juqueiro. ele não vai conseguir mais chegar perto, eu vou frisar eternamente porque ele não tem TP. Entendeu? Aí ele usa o quê? recupera a vida. <risos> Foi o que eu acabei de falar, ô seu doido. Para ele usar o Kérrick para a vida, ele tem que chegar perto. Se ele já estiver low e o Juqueiro tá controlando a wave, longe da porra da torre dele, e ele chegar perto, qual é a chance dele de morrer? Não, não. Se eu flechar, ela vai flechar, mano. Ah, que gol de serviram viram isso? Que nojo, brother. Calma, mulher. Caralho, que nojento! Vamos ver se você vai jogar, meu irmão. Vamos ver se você é brabo mesmo. Chega aí, pô. Chega aí. Ele ganhou porque ele tem osso. E ele instapotou também. Ele é forte, rapaziada. Ele é forte, ele é sabe. Ó, ele é forte, ele é sabe. Ele é forte, ele sabe, sábio, tá ligado? Mas o que era é mais inteligente, vocês estão ligados também, vocês estão ligados, só espera. <risos> ele tem muita cura, chat, ele tem muita cura, eu tenho TP, tá ligado? Ele, ele tá segurando 20 por alto ataque, mano? Que que é isso? Nossa, que que é isso, meu? Quando os dois estão meio que quase full HP assim... Cadê a porta dos meus carnes. Tá fazendo full clear. Lembra que eu falei que ele não consegue segurar se assim não chegar perto? É exatamente isso. O problema é que o meu jungle tá fazendo full clear com o bot side. Eu acho que ele não conhece muito essa matchup não, cara. A matchup com bastante contato. Então, seria legal ele vir pra cá pra gente poder dar e vai junto. Mas tudo bem, não tem problema não. Já é. Agora tem chance de eu tomar gank, chat. que triste. Eu vou deixar ele puxar e <risos> vou dar B. Cara, você acha que tá contra quem, moleque? Tu acha que tá contra quem? É só isso que eu vou falar. O Warwick tá vindo seco, com o um cheirinho de cu dele. Eu sei que fez daqui rápido, chat. Vambora. Mal ficar quietinho, brother? É porque você vai te up seu errozinho morro. Principalmente que ele tá de Ignite. Mas agora tá mais suave, rapaziada. Agora tá mais suave. Se eu fechar colete, só vai ser bom contra o Warwick. Além disso, o Warwick dá bastante dano mágico. Então não faz muito sentido eu fechar a colete. O mais legal é dar só auto-sustém nele. Como? Comprar no Life shield. Baninaraê, que é que W! Ai, ai. Eu claramente teria errado esse W, o Elblade. Well é como ele demorou pra usar o W, brother. Ele já, na mente dele, ele já tava querendo dar o Qzinho pra desviar do meu W. Então eu antecipei isso e. morreu. Morreu! Aqui, rapaziada, os dois são level 5, tá ligado? Os dois têm sustain. Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, chat! O Juqueiro conhece demais! O boneco dele. Vambora, rapaziada, vambora. Aqui ele tá sem ignite. Eu vou crachar uma wavezinha na torre dele. Wave não, é uma big wave, cara. Seria bem justo se eu tivesse ignite igual ele, tá ligado? Ele estaria tá apanhando igual a... Mas sem ignite ele já tá apanhando. Então, eu não quero usar meu TP na lane, chat. Eu quero usar meu TP no objetivo, brother. Mas como é que eu faço isso? tem como vocês... Eu vou dar só um ataquezinho aqui. Eu vou tirar ele da torre só pra dar um daninho, chate. Um. Tá ótimo. Agora tem muito life shield, eu tô louco tô sem ult, ele pode estar topside, tem três maguinhos aqui, eu só queria a barricada. Aliás, tá topside, acho que ele vai me gankar, vai parar meu B. parar meu B é porque eu tô tomando gank. Morri, Chad. Agora morri, agora morreu. Agora morrer, Agora não tem como. Comece, Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Tá, tá, me dá isso aqui, porque a cura que eu acabei de ver foi um pouco imoral, tá ligado? A wave tá frisada pra mim, a gente acabou de controlar o dragão. É, eu acho que ali já tava topside, rapaziada. Ali já tava topside, sim. Mas tá safe. É bom que ele pega uma killzinha, mano, não fica tão desleal a matchup, não. Aí tem chance dele de ganhar. E isso tá pra ensinar melhor, né? Ó, aqui eu vou fazer uma big wave, já gastei meu TP na torre. Daqui a 15 segundos vai ter arauto, rapaziada. Então com esse arauto, ou a gente dive a top com o um level 6 de carne, ou a gente simplesmente só faz o arauto, velho. Eu preferia só fazer o arauto. Aqui eu tenho que ganhar tempo, rapaziada. Só vou ter que flechar aqui. É, vou ter que flechar aqui. Eu tava vendo os caras rebrotando, tá ligado? Eu queria ganhar tempo, mas eu não ia conseguir não. Cara da dive, mano. What? What? <risos> tá, eu não sabia, não, mas aparentemente o Warwick é muito counter de 7, velho. Não sei como é que ele tá perdendo a matchup. De verdade. O cara tem um milhão de maneiras de me counterar, velho. Aqui eu vou dar bot em chat. Porque a gente já tem o um quarta cura, e apesar dele de dar bastante ataque, ele também dá bastante dano mágico. Além disso, sem é um CC, e... apesar de que Ninja já seria muito bom aqui. Não é bug, gente, é mechanics. A, o Q do Warwick deixa ele invulnerável, chat. Então, além dele poder usar o Q pra desviar do meu W, né? Se movimentando, ele pode cancelar a minha ult. Bastante counter, eu diria. Morreu. <risos> Ih, não conseguiu o talão aí, chefe! Aqui, porque eu não tô focando na torre. Porque eu vou usar essa próxima wave pra me ajudar a bater na torre, brother. Então mesmo perdendo DPS na torre, digamos assim, eu ganho depois que eu limpar a wave. eu tô com literalmente o dobro do farm do cara. Vou levar a primeira torre, cinco barricadas solo. Na minha que porque na minha opinião eu não deveria ganhar. O cara foi uma merda. Ele não ganha aqui não, chat. Ih, ele tem ignite. Chat, o cara tem ignite. Aqui eu vou usar um W, porque ele vai meutar, tá ligado? Só então vou aproveitar o bagulhinho, vou deixar um ataque paradão, e é isso aí, mano. Lau, Lau. Isso aqui eu já tô muito forte, mas nem questão disso. É questão que a gente buildou perfeitamente esse jogo, cara. Eu cancelei o CC dele, eu cancelei a quarta cura dele, tá ligado? Eu cancelei várias coisas. Ó, esse eu já meio duro, rapaziada. Não dá. Ai, quase que deu... A melhor play ali, chat, seria aqui, em vez de tentar ficar dando auto-ataque nela, brother, eu deveria ter corrido pra próxima wave, recuperado vida suficiente e depois virado nela, mano. Porque os caras já estavam vindo, tá ligado? Ali seria a melhor play, mas, pô, pensar nisso na hora é um pouco complicado, né? Vamos embora. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. <risos> Ó, eu vou atacar a nesse cara aqui, rapaziada. Hum, beautiful, não acharam não? Beautiful, não acharam não? Eu achei bem bonito, tá correto. E completa a frase? O que eu faço aqui, mano? Eu vou de quebra paz esse jogo só pela mobilidadezinha, mano. Vambora, rapaziada. Quem achou que a Carminha fugido de hum, hum, hum, hum, hum. Não, não, não. Enfim. Agora eu tenho que transferir minha vantagem, velho. E não adianta eu amassar esse cara no x1 O jogo não vai ganhar muito com isso, entende? Então eu tenho que pegar minha vantagem que eu tenho aqui E amassar os outros players, brother. Como que eu faço isso? Primeiramente não deixo ele, esse cara voltar no jogo Como que ele volta no jogo? Barricada. já acabou, tô suado Então caso eu dê um homemzinho pra cá e ele pegue os bagulhos, tá tranquilo Porém, não precisa O que a gente faz? Para e espera Por que a gente Espera a porra da próxima aí chegar Pra eu puxar as duas juntos E quando eu puxar as duas juntos eu vou ganhar mais tempo pra dar roam, Fazer plays porque eu estaquei uma wave. Eu só espera, ó. Mas aqui chegou agora e eu vou começar a puxar, mano. Aqui, ó, quando a wave chegar, olha o tamanho que ela vai chegar. Meu merda, né? Só dois minions magos a mais. Mais suave, eles vão tancar pra chegar a carrossel. O Aruik tá aqui, mano. Tranquilo. Eu já confirmei que o Aruik tá aqui, ele vai ficar aí farmando. Eu vou usar o tempo que eu puxei essa wave pra fazer outras coisas. Como, por exemplo, entrar de um inimigo, farmar a galinha. Mas é melhor ir pro mid. Entende? Porque eu crachei a wave. Agora essa wave, ele vai ter que puxar a próxima pra depois eu ir lá defender, mano. Então isso aí vai ser tipo, mano, 40 tá ligado? Mentira, 25 segundinhos, vai, 20, 20 Segundinhos nisso, a gente já leva aqui, ó. Já leva aqui, ó. O cara nem puxou a próxima, velho. Nem puxou a próxima. Então eu continuo com o tempo pra vir aqui com os carnes né? e macetar os outros bagulho, velho. Porém, eu já crachei. Eu vou destruir essa torre? Eu não vou destruir essa torre, mano. Poderia? Poderia. Mas eu acho melhor ir pra lá, fazer essa torre da bounce back, porque eles já estão perdendo o minion aqui e, né? Botar pressão aqui também, velho. Quer crachar a wave, Juqueira? Basicamente jogar a wave dele na torre. crachei a wave. Agora tá vindo todo mundo top side, rapaziada. Tô querendo aqui rápido e vazar Provavelmente a Lilia vai chegar, tá ligado? Mas eu vou beitar eles. Eu vou beitar eles, rapaziada. É. eu vou beitar. Mano, esse cara corre muito. Eu vou usar a Lilia pra sair do W da Karma, vou dar um daninho. Pra eles ficarem com medo, tá ligado? Eles vão voltar em mim, mano. Mas eles do o W do maluco, suave. Eles já estão com medo, eles já estão com medo, eles já estão com medo. Eu vou tomar um negócio aqui. Fala, juteira, yes. manda salve. Ai, um sal me dá uma... Quatro! Quatro! Aê, caralho, aí o time inimigo trollou, porra. Aí o time inimigo trollou, chat. Os caras tava sem ult, indo pra cima de uma com um milhão de kills. e vai chegar o sertão do que com quebra-passo. Agora eu consigo chegar perto dos menor, mano. Ah, agora eu chego perto dos menor, chat. Eu simplesmente ligo o quê? Quebra-passo, blau, blau. Deu o E aqui pra ele não flechar. Ele não vai flechar, não? Ah, se Civizinha. Tá bom, cara. Tudo bem, a vê é nosso carry, deu uma kill pra ela, show de bola. Vou voltar pro top pegar essa Big Wave, mano. Sabe por que essa wave daqui, aqui, chat? Porque eu crachei aquela e ninguém encostou. Como ninguém encostou e você crachou, esses minions vão voltar mais fortes. E é isso que acontece, ninguém encosta. Com uma big wave aqui, você só farma quietinho. Eu vou só esperar um pouquinho mais só pra ele perder essa próxima wave, cara. Coisas leves. Dragão tá acontecendo, mano. Eu não tô dando TP. Eu preciso de um TP. Salve, jogueira mais vou dar R aqui. Desculpe a demora Riki. para renovar. Não, dar R de na digita no bicho. Cara, eu tô mudando o meu, meu conceito sobre quebra-passo, chat. Muito bom, mano. <risos> muito bom, cara, muito bom. Não tem torre aqui, vamos levar do mid. Enquanto isso, a gente vai tirando o chesca deles, né, brother? Aqui, chat, tô vendo a karma, tô vendo a karma, tô vendo a karma, tô vendo a karma, tô vendo a karma, tô vendo a karma, tô vendo a karma, vendo a karma. É isso. Aqui o cara brotou pra cima dele. Vou tirar um pouquinho, vou voltar, vou tirar um pouquinho, vou voltar, vou tirar um pouquinho, blau Vou tirar um pouquinho, vou voltar, puxei, toma, toma É isso aí, os caras estão lutando, estou de bola, vou proteger a CV. eu tenho meu quebra-passa oh! Não, não, depois que, eu vi o dano da CV. falei, meu parceiro, é só aí, é só aí, CV tentando matar maluco Ela ia sair viva, mas não acreditou, é né? Da FF mesmo, cara. Da FF mesmo. Merece perder PLL. que né? que velho? Ah, Carminha, tadinha de você. Carminha, quebra-passo. Não espera, né, cara? Não espera quebra-passo. Ó, que eu chego aqui, ó. Vamos ali pra trás. Ele deu fio na gente. Blau, blau. Tirei ele da ult Blau, blau. Blau, blau. A Carlinha tá fazendo algum bagulho, não? Guardei meu W, vou pegar live show aqui no bagulho. Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Ah! Um salve o Warwick. Manda aquele sub pra gente, cara. Ó, oh, vou ativar o aqui, mano. Se quiser pedir um salve, pode pedir. Agora tamo vendo já, é? À vontade, fica à vontade. Mas, mano, não precisa fazer nada, velho. Não vai matar ele, não! Corre! Corre, Nina! Já vai. Vamos <risos> embora. <risos> <risos> <risos> <risos> oh,